Eu sou Luciano e esse é o Playzone. Todos os anos a FIFA e a Electronic Arts realizam o FIFA Interactive World Cup, uma verdadeira Copa do Mundo do futebol virtual. Pois a edição 2008 já tem seu um representante brasileiro, que participará da final mundial em Berlim, na Alemanha. O Playzone esteve na eliminatória nacional e mostra pra você como foi. Cup é um evento da FIFA que tem anualmente. É conhecido pelos jogadores como um campeonato mundial de futebol virtual oficial da FIFA. A FIFA realiza vários campeonatos ao longo do mundo e também online através da Playstation Network para tentar definir qual é realmente é o melhor jogador mundial de FIFA. Em vários países realizamos alguns eventos classificatórios para a grande final mundial que acontece na Alemanha este ano em maio. O campeonato online foi bastante bacana, tinha bastante gente, assim, de vários países diferentes. Tinha vários várias jogadores bons, assim, que tinham treinado bastante. Jogam um ranking, né, online, que é uma liga, assim, pontos corridos. E aí você vai acumulando pontos. Eu fui jogando e fui fazendo os pontos para tentar chegar na liderança, né. Daí eu terminei em primeiro da América do Sul, o ranking encerra daqui dois dias. Então é bem difícil de eu perder a vaga agora. Eu acho que eu vou tentar ganhar aqui no Brasil, né, porque dá mais prestígio, assim, né, ganhar o brasileiro e tal. Mas aí, vamos ver, né? Venimos para buscar um boleto no Mundial, que se vai se ser em Alemanha. Em México tem grandes jogadores. Aqui, por que parece, também são muito bons. <risos> então, para ser campeão, tem que ganharles a todos. E para ser campeão do mundo, precisa que ganhar em todos os lados. Então, podemos ganhar. Nós dois jogamos bem assim, mas faltou mesmo foi sorte, porque eu fiz um gol lá, o, ju o juiz deu pênalti. Que daí eu bati o pênalti e errei chutei perdi um gol na cara saí na frente do goleiro errei o gol mas ele jogou bem jogou bem fez os o, aproveitou as chances que ele teve né foi um partido muito cerrado eu estava tirado atrás e com a defesa aguantando aguantando a parte clave foi o penal que parei e depois meti o gol luego empatou o partido e seguiu dominando dominando e aguantando atrás e no último minuto gol foi um grande partido eu espero um jogo difícil né eu entrei aqui como um desconhecido na verdade e ele veio lá do do méxico pra cá né? não esperava nunca estar aqui onde eu tô agora mas já que eu consegui graças a deus né eu pretendo fazer um bom jogo e se deus quiser sair campeão como né? que muito isso aqui, que está mais cerca do sonho que nunca ele está muito cerca então tenho fé em que pode ganhar este partido eu Vou chave toda todas as minhas ganas e toda a minha fé neste jogo um jogo bastante disputado, os dois times tiveram oportunidade de gol, mas, infelizmente, é, as chances que eu tive não saíram, acho que ele mereceu a vitória. Foi uma grande final, foi um jogo muito disputado, houve muitas chances de gol, e quando meteu o poste no 83, dije, disse, ai meu Deus, estou muito agradecido e não sei contento.